Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana Amado de Pauli. Eu fiz parte da turma 48 é, do curso de formação em Constelação Familiar e Xamânica com o Paulo Sérgio Oliveira. E vim aqui para falar um pouquinho de como foi minha experiência. É, o curso é um divisor de águas, acho que na vida de todo mundo que passa é, por ele esse movimento do curso é, de, de formação em constelação, de formação de novos consteladores, ele é um, um movimento muito grande. Né? A gente quando faz o curso não é só um curso de seis dias intensivo ou extensivo que seja. Ele é um curso para sempre, né? porque o diferencial do curso é o professor Paulo Sérgio Oliveira. Ele faz é toda a diferença no curso, o, a maneira como ele conduz, as aulas, é diferente de qualquer outro curso que eu já fiz na área de ter, das terapias. Dentro do curso, a gente aprende não só a teoria, mas a gente o mais importante, assim, o que foi mais é, fundamental para mim, é a, a gente aprende a sentir, a gente aprende a sentir o campo da constelação, é muito, a vivência é muito melhor do que a parte didática, né? É muito mais forte, é muito intenso. Você consegue realmente é, entender como funciona a constelação fazendo o curso com o Paulo Sérgio Oliveira. E a gente, esse movimento, ele não, não acaba na hora que acaba o curso, né? A gente tem grupos, grupos de estudo, é, diversas outras formas de aprendizado que continuam após. O, o nosso curso. A gente tem todo um, um aparato aí posterior, né? O Paulo, ele tira nossas dúvidas, ele tem um grupo no WhatsApp onde a gente consegue trocar informações, experiências, e tem os, os grupos presenciais e outros eventos que a gente faz, simpósios, é, com todos os alunos, né? a gente já formou mais de 900 alunos, e nós esse grupo, esse movimento, ele está sempre junto, é, crescendo, né? Essa espiral, ela cresce cada vez mais é, de acordo com esses novos alunos que chegam e essa troca que nós vamos fazer na interna para fortalecer mesmo o movimento e para que a gente possa conseguir trabalhar com a constelação. É muito importante, muito legal, foi fundamental na minha vida. Bom, pessoal, então é isso meu, meu depoimento aqui. É, para quem tem interesse em fazer o curso, é, sente esse chamado, pode ver que é muito bacana. Meu nome é Luciana Amado de Paula e assim falei Rauch.